Salve, bom? Como é que vocês estão? Bom, senta aí, pega uma pipoquinha e vamos pro vídeo. Não sei nem se vai ter tempo de vídeo pra comer alguma coisa, mas... Dia 19 de junho saiu o glorioso, o famigerado, o magnífico. The Last of Us Parte 2 Bom, essa segunda parte do jogo, e sim, existe uma primeira parte, tem até um vídeo no canal, se você não viu, vai lá ver. Essa segunda parte se passa 5 anos após o primeiro, no ano de 2038, em um mundo devastado pelos acontecimentos do apocalipse, e ele é mais uma consequência dos atos do primeiro jogo do que outra coisa. O jogo tem uma ambientação muito da hora, porque as cidades são totalmente dominadas pela vegetação e por animais, não dá pra reconhecer nenhum lugar que já foi um ponto turístico, ele parece um mundo jogo aberto de tão grande que é, mas ele é linear, tem que seguir uma história. A movimentação do jogo é muito boa também, e a IA do jogo é muito boa. Os NPCs, ele tem um diálogo que te faz ficar ali, escondidinho, só para ouvir. Quando você mata um deles, os outros chamam ele pelo nome, e cada um tem um nome diferente. E dá uma dó, velho, quando tu mata o dono de um cachorro e ele fica chorando. Ou quando tu tem que matar um doguinho, velho. Canary Dog é do mal. Tirando também que o combate deles são insanos. Uma coisa que eu gostei muito foi os aprimoramentos nas armas, cada um tem uma animação diferente. E a Ellie ou a outra pessoinha lá coloca alguma coisa que faz referência à vida real. Tipo, raspar a coronha da arma pra ter uma estabilidade melhor. E outra coisa que eu gostei muito foi que nas cartas que você encontra pelo caminho... Porque todo mundo que morre deixa uma carta, né? Todas elas têm uma letra diferente. Imagina o trabalho que dá pra fazer isso. A dublagem desse jogo não tem nenhum defeito. Até as dublagens dos cavalos estavam boas, velho. O trabalho dos dubladores, diretor de dublagem e as outras pessoas que trabalharam com isso foi realmente perfeito. Outra coisa relacionada ao som é a trilha sonora. Mano, essa trilha foi uma das melhores de todos os tempos, de todos os jogos, de todas as galáxias. Sem exagero. O Gustavo de lá. não sei como é que fala o nome dele, que compôs a trilha sonora desse jogo e as outras pessoas que fizeram essa parte são uns putas gênios. Ah, e eu queria deixar um salve aqui pro Shawn James, que fez algumas músicas usadas no primeiro e no segundo jogo. E como eu sei que como músico ocupado que ele é, ele com certeza deve estar tá assistindo esse vídeo. Hey man, big fan here, come to Brasil, ok? <risos> Sou fluente, Voltando ao português, parte de áudio, é muito importante porque ela te ajuda a empatizar com o jogo Nem sei se essa palavra existe Mas é ela que te faz sentir o, que, o sentimento que o jogo quer passar Tipo, aflição, medo ou alegria que é rara nesse jogo. Outra coisa que não poderia deixar de ressaltar aqui. É os violões que você encontra pelo jogo. Você não pode somente tocar a música magnífica que o jogo te pede. Mas você pode tocar a música do Boi Bem. Aquele do o Segredo dos Animais. Tem noção disso? Ou então qualquer outra música que você imaginar e conseguir tocar. Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. Podem me... Enfrentar em qualquer lugar Não voltar pra trás Bom, aqui nessa parte do vídeo vão começar os spoilers Então se você não quer ver nenhum, pode sair agora, beleza? Vou começar falando da morte brutal do Joe Eu particularmente já sabia que isso ia acontecer Nunca mais eu pego num taco de golfe Só teve uma coisa que eu não gostei E foi como o Joe meio que... Com o tempo Tipo Ele era um puta contrabandista Fodão Matava todo mundo E simplesmente Acolhe a assassina dele E fala o nome dele para ela Uma coisa que o Diogo do passado nunca faria Só faltou ele chamar ela para um cafezinho Mas eu entendo isso né? Com o decorrer da campanha Você percebe que Aquilo que está sendo desenvolvido e passa de um ciclo de ódio infinito Que começou com a morte de todos os vagalumes Depois veio a morte do Joe E dos amigos da Hebe. Depois do Jesse E assim vai infinitamente Até que alguém pare com aquela vingança Que no caso foi a Ellie que parou Mas só depois de perder o Joe O Jesse O Tommy tombar uma bala no olho Depois de ficar só com os cotoquinhos do dedo Só aí que ela encerrou esse ciclo de ódio quando tu começa a jogar com a Abby, você quer matar ela de todo custo, você se joga dos lugares altos, toma tiro dos inimigos só pra vê ela morrer. É, eu sei que você fez isso, mas com o passar do tempo você percebe que tem um motivo por trás daquilo, sabe? Ela não é uma heroína, muito menos uma vilã, assim como o Joe não é um completo herói, e eu acho que foi isso que os desenvolvedores quiseram passar, que toda a história tem dois lados e que sempre haverão consequências para os seus atos, sejam eles bons ou maus. As partes mais emocionantes para mim são todas as partes do flashback que tem do Joe, porque eu não chorei com a morte dele em si, mas com os flashbacks nossa parte final na fazenda, toda a campanha da Abby, que mostra o outro lado total, explora os outros vilões, que te apresenta os personagens fantásticos, como o Levi e a Yara, eu não conheço nenhum jogo que tenha explorado tão bem esse outro lado, te fazendo até ter empatia com o um vilão, o final desse jogo é muito emocionante, e eu não falo isso porque ele te faz chorar, simplesmente o final te causa um mix de emoções te fazendo chorar tudo que aconteceu, ou te fazendo ficar feliz com a família da Ellie na fazenda, ou a busca dos vagalumes da Abby e o Leve. Eu amei como o jogo traz assuntos importantíssimos E atuais como o ódio Ao LGBTQI+, Eu tive que ler aqui, eu não sei de cabeça Ou a identidade de gênero Ele consegue transportar O que acontece de mais profundo no mundo E colocar dentro do jogo O jogo acaba com aquela batalha insana Depois da de ele libertar a Abby do, Daquele campo de concentração Que ela foi presa E você chora cada soco que é dado E aquela coisa cutscene do final te traz uma grande questão que o jogo aborda, valeu a pena valeu a pena ter matado o um médico por causa da Ellie, valeu a pena perder os amigos pra buscar uma vingança a sua vingança valeu a pena por tudo que você perdeu, essa troca foi equivalente, tipo, todo mundo perdeu alguma coisa e foi atrás de algo pra perder mais coisas ainda começou com o Joe tentando salvar a vida da Ellie e acabou com a Ellie perdendo dois dedos tem muita gente que diz que essa parte de jogar com a Abby não é nada importante, porém eu acho que ela é a mais importante do jogo, se não tivesse ela, você não conheceria os outros inimigos os outros tipos de combate e você não entenderia nenhuma parte da história eu tenho que te explicar o máximo que esse jogo passa ou que ele passou para mim mas não tem como colocar isso em um vídeo só eu acho que esse jogo pode ganhar o The Games Awards como melhor game do ano muito fácil mas ainda tem alguns jogos muito bons para sair então só nos resta esperar e refletir você aí que está sentado agora deitado ou sei lá, pergunte a você mesmo, vale a pena? Bom, mas essa é só a minha opinião e a gente se vê por aí.